cortes Já vamos dar uns cheirinhos, não está original. Bom, o homem tem o cara relativamente rio. Mês, um mês, é, mês e meio. O um mês e meio é assim, já está aqui controlado. Eu só quero um barco para poder remar contra essa maré. O afeto sempre aparece aqui no chão. E o meu sebo só me diz em skiris. Sem pão gordo na <música> calibre, skiris. Só tenho pensamentos tristes. Eu só quero um barco. Ficando-nos do dia a dia pequeninos, acentos de qualquer lado, é, é mais né, prático. Não é bem o é um smart, né, smart? É mais prático, é mais prático, é um <risos> um agora é vira-se um bocado Eu outro. a que ter cuidado. <risos> Eu começo a é, o, é o problema dos 1M e dos do M2, é que hoje são pequeninos, são muito são raça, olha né, por isto. Pode chamar foda-se, falta aí um foda-se. Falta aqui uma pegazinha. Assim, tem embaixo, tem embaixo, tem que baixo, que acho, em embaixo. tem que ir assim. A trás faz este corte, anda mesmo. assim. Dá aquele medo, mas é aquele medo bom. É uma... é que, Existe um medo bom? É, aquela, aquela adrenalina. <risos> E existe um vídeo bom, se calhar com os controles todos OFF é, é complicado. É, por clicar, portanto, não, não sem que, Não clicas, não clicas. <risos> está bom assim. Não, está bom assim. Assim, a malta já está a curtir o que é que é um M2. Eu também. Dá uma sapatada. Viu?